Muito bem, gente, é, estamos de volta aqui para falar mais uma vez sobre a Previdência Social. Né? É, você que acompanha nosso canal, você sabe que não só da Previdência Social, mas temos é, vários assuntos, aulas, nós ensinamos aí como você mexe aí com as coisas da internet, mas também abordamos esse assunto sobre Previdência Social. E muitos brasileiros hoje em dia, né, sofrem por falta de conhecimento, né, é, falta de conhecimento, às vezes tem coisas que não é interessante para o pessoal é, divulgar, né, é, não é interessante para o pessoal divulgar e o pessoal, ou, ou, a outra banda não fica sabendo, aí sofre, né, tem direito, mas não sabe, tem direito, mas é, não aproveita o direito adquirido, né. É, estou falando aí do, dos aposentados, né? os pensionistas, aliás, os aposentados e também aquele pessoal que tem aquele benefício, né? É, aquele benefício de prestação continuada, é, muitos deles não sabem o direito que tem, né? Através de, é, desse benefício você pode é, requerer aí que o governo é, colocou aí esse direito para você se beneficiar. Mas vamos lá, né? Mas antes, deixa eu te recomendar uma coisa: né? você que tem esse benefício, principalmente essa prestação continuada, não se esqueça de você fazer o seu recadastramento, né? o seu, a sua prova de vida todos os anos. Né? Cada 12 meses, é, o governo é, exige que você vá lá no seu banco e dê os seus dados certinho lá para saber que você está vivo. Né? Não se esqueça disso. Se você passar um mês aí, ou 15 dias, eu acho que 15 dias já corta, né? já bloqueia o teu benefício, né? é, já vai te causar um problemão. Né? É, então, não se esqueça, é, eu, eu te dou um conselho especial, né, que todo mês de janeiro você vai lá e faça isso. Né? É, tem algumas pessoas que esperam chegar aniversário, não, não faz isso não, né? vai lá todo mês de janeiro, já faz o, o recadastramento lá no banco onde você recebe, e também né vai lá na no caso do, do Loas você vai lá no Cad lá da sua cidade é naquela naquele sistema lá da prefeitura é aonde eles cadastram também o Bolsa Família e já faz o cadastramento lá para ficar tudo direitinho né para ficar legalzinho não se esqueça também que você não pode ficar a é, mesmo que você consiga né é que é, é difícil né para quem ganha um salário mínimo é, economizar algum dinheirinho, mas mesmo que você consiga, você não pode ficar juntando dinheiro no seu nome nas poupanças, né? é bem arriscado, é bem arriscado, você corre mais risco ainda do que está correndo ultimamente com a, a, essa, esse pente fino aí do INSS. Mas vamos lá, vamos no que interessa, você acha que você paga muito de luz, energia elétrica aí na sua cidade? É, você acha que você é, ganha pouquinho né? se abaixar essa energia Seria interessante, então agora chegou a hora, né? Chegou a hora de você receber essa benção. Você que é aposentado é, por idade, né? É, você que tem o seu benefício da Loas, é, procura aí a companhia energética da sua cidade, né? É, procura a central, a companhia energética da sua cidade, e vai lá e leva o número do seu benefício ou o número aí da, da, da, daqueles papéis lá que você recebe a aposentadoria. E vai lá e se cadastra lá, né? Que o governo dá uma certa quantia aí de desconto para você que é aposentado por, por idade também, que tem os seus benefícios, né? É, que tem, tem o benefício é, de prestação continuada, tá bom? É, não se esqueça, pega todos os documentos, vai lá. É, aqui na nossa cidade é a CPFL. Aí na sua, não sei onde você está me ouvindo nesse momento, mas deve ter a, a geradora central aí aquela matriz, aquela que cuida da, da sua conta de energia elétrica, pega aí o último talão de energia elétrica, pega é, os seus documentos direitinho, pega o número do benefício e dá um pulinho lá, que eu tenho certeza que você vai ficar muito alegre né, com o desconto. É, eu já vi é, ser feito, eu já vi o desconto que vem real aí no final do mês, é muito bom, tá bom? E procurem na prefeitura da sua cidade também, né? É, é, através desse benefício, tem muitas coisas aí que o governo oferece e às vezes a pessoa não fica sabendo, né? Na cidade de Cravinhos, por exemplo, aqui em Ribeirão Preto eu não sei, mas eu morei nove anos em Cravinhos, mas na cidade de Cravinhos, por exemplo, é, é da isenção do imposto predial, né? Se você procura procurar a sua prefeitura, quem sabe aí você tem também, né? Cravinhos oferece isenção do, posto, do imposto predial para quem é aposentado é, por, por idade e também aposentado por invalidez e, que tem, e quem tem o benefício da LOAS. Né? Você sabia disso? Você que é de Cravinhos, às vezes está me ouvindo aí? Se você não sabia, procure lá a prefeitura e procure um vereador de, de, de, da sua confiança lá em Cravinhos, né? porque é, lá em Cravinhos é meio enrolado o negócio. Né? Se você não procurar um vereador bom lá, é, alguns lá tem preguiça de trabalhar, né? Complicado Mas é isso aí, gente Nós vamos ficando por aqui, né? Se você não for inscrito ainda no nosso canal, se inscreva Nos ajude, né? É, dá uma olhada geral aí nos vídeos Nós, quando viajamos, nós registramos aí imagens da natureza Aonde nós passamos Inclusive, algum, alguns dias atrás eu estive em São Simão Uma cidade do interior paulista e é uma cidade muito sossegada, né, para você que é de outros estados, né, a oportunidade de você conhecer as cidadezinhas aqui na região de Ribeirão Preto, né, é, também temos imagens de Ribeirão Preto, a nossa cidade, imagens de Cravinhos e também as videoaulas, né, para você aprender mais sobre a informática. Agora mesmo com esse horário de verão, é, os computadores aí do Brasil inteiro descontrolou tudo, né, e eles, eles, eles ficam fica batendo naquela tecla, né, eles estão armados para poder entrar no horário de verão. E você ajusta o relógio e ele volta no, no sistema que estava, né? Mas tem um segredo aí para você conseguir é, deixar o computador quieto, né? É, deixar a hora certa é, não, e ele não ficar mudando automaticamente. Então vai lá, tem a videoaula lá ensinando, tem videoaulas ensinando para você construir a sua própria rádio online. Aquela rádio dos seus sonhos, né? Para você fazer e fazer as transmissões aí da sua casa ou, do, ou você pode fazer um estúdio ou você pode transmitir o culto da sua igreja enfim aquela rádio que você sempre sonhou né às vezes você nunca teve um programa de rádio nas fms fm am praticamente isso aí tá vai cair no esquecimento não demora né agora a moda é rádio digital né rádio online que tem aplicativo no seu celular que pega para tudo quanto é banda aí do, do Brasil e do mundo né nós por exemplo temos temos programas é, ao vivo, né? eu tenho o programa de manhã das 7 às 8h50 da manhã Pela nossa rádio, nós temos ouvinte aí na Inglaterra né? Brasileiros que moram na Inglaterra, em Lisboa, é, Argentina Argentina, a, a nossa audiência é em peso O pessoal gosta demais dos programas brasileiros lá né? É, quando era só a, a, a FM, não tinha condições Quem que ia chegar fora do país? É, só na antiga Ondas Curtas, que também não existe mais AM está saindo do ar agora por pouco tempo, né? Acho que mais uns dois anos não vai existir mais rádio AM, é uma judiação vai ficar só na história, né? Mas está entrando tudo no sistema digital. Agora se você tem sonho de ter a sua própria rádio online, entre em contato conosco, né? É que nós vamos orientá-lo melhor. É apenas 25 reais por mês você compra o um stream e a, a feitura da rádio você mesmo faz. Antigamente você pagava aí. É 40 reais para fazer um site e 150 aí para poder a manutenção mensal, enfim, era uma barbaridade. Agora só R$ reais Você é, dá 25 reais no mês, pelo sinal, e tem a estrutura, né, tem a, a manutenção, tudo por esse preço, tá bom? Entre em contato. 16 é o código de área 988269117. 988269117 é o WhatsApp. Para você falar direto com o professor. Não se esqueça, né? Vai lá. Vai lá, procure a central da sua cidade de Energia Elétrica, se você é aposentado por idade, ou se você também é, é assegurado da LOAS, né? É o benefício de prestação continuada. Vai lá que eu tenho certeza que você vai gostar do que o governo está fazendo aí pela população do Brasil. Um abraço a todos e até a próxima! Sessenta cavalos correndo pela estrada No volante um companheiro que leva a sério A sua jornada Pra render mais a viagem ele sai De madrugada Dá um beijo nas filhinhas e deixa chorando sozinha a esposa amada. Ele vai com os faróis aceso, na mente os seus segredos, só Deus pode revelar. A carreta vai lotada, com 30 toneladas, na subida ou na descida, ele não enjeita a parada. Assim eu comparo o crente, tem que ser valente e orar nas madrugadas. Na certeza que vai chegar no porto almejado, Jesus Cristo ao seu lado, para lhe ajudar. O motor vai chorando, o coração também vai. As crianças esperam pai, a esposa espera o marido, a igreja Jesus Cristo, pois um dia ele vai voltar.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 nas filhinhas e deixa chorando sozinha a esposa amada. Ele vai com os faróis acesos na mente, os seus segredos só Deus pode revelar. A carreta vai lotada.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 para lhe ajudar O motor vai chorando O coração também vai As crianças esperam o pai A esposa espera o marido A igreja Jesus Cristo Pois um dia ele vai voar